Né, Gato, tu marca cabeludo, vai nem mim. Porque eu quero dar no cor, dar no tudo. Né, Gato, tu marca cabeludo, vai nem mim. Fica no peito. Nossa, agora precisa falar, calma, que hoje estamos aqui com mais um vídeo. E como vocês sabem, sempre, né, após gravar as atualizações, o que que nós temos? Mitos do Yande. Roda a vinheta! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Gente, o primeiro mito é de Leon Gamer. Terror, tenta sequestrar a professora. Uhum. Então você quer que eu sequestre a, a professora? Uhum. Bom. E gente, não dá. Pelo que deu para ver, atualmente não dá para sequestrar a professora mais. Depois eles arrumaram esse bug, ó. Você não consegue mais conversar com ela. Ela fala que está occupied. Então você acha que é melhor que eu? E vocês? No! Quem? Então, Lian Gamer, sinto muito, mas não dá mais para sequestrar as professoras. Então, próximo mito! O próximo mito, gente, é de Elias Neto. Primeiro, pegue a faca que a cocona usa para fazer a comida. Mata alguém. Não se esqueça de usar as luvas. E sequestre a cocona. O que a polícia vai dizer? Hum, interessante. O que será que a polícia irá dizer? Então, gente... O que será que a polícia dirá? Eu não sei. Você sabe... Então vamos preparar tudo. Bom, gente, conseguimos. Sério, isso aqui levou mais tempo do que era para levar. Agora nós vamos só sequestrar a outra, a Kyokonia. Yeah. E agora, para finalizar, nós terminaremos o dia. Gente, vocês não tem noção. Nossa senhora, demorou. Tá até morto aqui. Sério, eu errei. Eu fiz muita bobagem errando. Isso é, acontece. O dia acabou, é... Enquanto andavam pela escola, os professores descobriram um corpo. A professora imediatamente chamou a polícia, avisaram o que, o que tinham descoberto. Eles não permitiram nenhum estudante sair da escola até terminar a investigação. A polícia chegou na escola. Descobriram que o corpo era de e Rio. A polícia descobriu que a seringa... Que a seringa tinha sangue de Kokona Haruka. A polícia achou... Coisinhas A polícia notou que... Ué, gente, mas eu tirei o sangue Eles confirmaram que o sangue não era delas E Anderetian não poderia, não conseguiu convencer que ela não foi E Anderetian foi levada pela polícia Gente, bugou tudo Nossa senhora Tudo bom, não, não muda nada. Eles simplesmente vão botar a culpa em mim. Porque na hora que você fura a outra lá com a seringa, você viu, me culparam por ter botado a Cocona pra sequestrar. Então, cara, é realmente não acontece nada se você tentar fazer os dois. Então, próximo mito. De Marquis. Eu tenho mito! Se você for na quarta-feira, faz o método da eletricutação da Cocona, entre no modo, no Punch Mode. Enquanto ela estiver tomando choque, dê um soco nela rapidamente, por favor, FAÇA! Pegaremos o... isso. E agora vamos seguir a cocona. Ela vai lá. Fecha a porta. Aí, gente, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, ela tá tendo uma epilepsia eterna, Menina. Meu Deus, Cara, eu fiz isso, não mudou muita coisa. Provavelmente eles devem ter arrumado o bug. Então... Vamos correndo até a... Até o meio. Vou Yamiyoga! Ah, Voa! Ah! Ah, por que, que fica essas menininhas aqui no cantinho? Tá! Tá! tá. Meu Deus, alguém me ajuda, gente. Ai, meu Deus, tem um capeta muito doido. Então, so, um Eu não fiz nada. Ah. professora Oxi! Hum. Bom, Ei gente, esses mito aí que vocês ficam me mandando que não funciona. Então agora vamos para o Mito bônus. Que não é bem o mito, mas é algo que deve a conta que vocês pediram. Fiz a votação semana passada, gente. E vocês votaram... Semana passada não. Na vez passada. E vocês votaram que eu... Matasse... O maior número de pessoas... De uma vez só. Então, eu pensei... Ah, why not? Só que vocês queriam que eu matasse com a serrinha. Então, aí eu pensei... O jogo foi atualizado? Foi! Então por que nós não tentamos matar o máximo número de pessoas com a nossa atualização? Muitos locks? O que vocês acham? Eu topo! Então vamos invocar as armas. Deixar a minha insanidade a mais baixa possível. E vamos lá para baixo. <risos> Então agora Que comece o Rock and roll Vou Começar com quem game Oh não Ai meu Deus Nossa senhora